Escrituário, prova do Brasil Esse aqui parece que é 2001, aqui é 2001 é. Bora lá Redação Utilize os fragmentos do texto a seguir como motivadores para a produção de sua redação Não os copie Privacidade digital Eu não tenho nada a esconder Fragmento 1 ao longo dos 16 meses, enquanto venho debatendo sobre esse problema ao redor do mundo, toda vez que me deparo com esses é, argumentos, não me preocupo sobre as invasões de privacidade, porque eu não tenho nada a esconder. Minha reação é sempre a mesma: ao pagar uma caneta ou escrever. Ao pegar uma caneta e escrever um número de endereço de e-mail um pedaço de papel, que eu digo a pessoa aqui está o meu endereço de e-mail agora eu quero que você me mande um e-mail com todas as suas senhas e todas as suas contas de internet eu estou pedindo suas senhas das contas bonitas e respeitáveis você, que você utiliza no trabalho e todas as contas que eu quero poder fazer o que eu quiser com elas e ver tudo que você estiver fazendo online, leu ler o que eu quiser e publicar o que eu julgar interessante até porque você é uma pessoa má até que você não é uma pessoa má e que não está fazendo nada de errado você não deve nada você não deve ter nada a esconder nenhuma dessas pessoas mandou um e-mail que eu pedi fragmento 2 mas fala, que não precisa, ou, mas fala que não precisa ou não quer privacidade, porque você não tem nada a esconder. É assumir que ninguém deveria ou poderia esconder qualquer coisa, incluindo seus status, in, imigrantes, históricos de desemprego, históricos financeiros, histórico médico. Você estaria assumindo que ninguém, incluindo você mesmo, poderia opor-se a revelar. Para qualquer outra informação sobre as suas crenças religiosas, afiliações políticas e atividades sexuais como revelar um tipo de informação que fosse a mesma coisa que você revelar seus gostos musicais filmes e livros prediletos. A privacidade digital é um controle pelo indivíduo da disponibilidade da informação a seu respeito relacionadas à navegação de sites, compartilhamentos, redes sociais Comércio eletrônico, considerando a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos. Elabore um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o seguinte: diferentes interesses das empresas e clientes dos limites de privacidade digital. No desenvolvimento do tema, o candidato deverá demonstrar o mínimo da escritura padrão, manter a abordagem dos limites da proposta, sendo apenado. Caso copie ou para prazer, o texto a ler. Redigido pelo texto de modo sertão, o argumentativo sendo aceito, o texto narrativo e poemas, poemas, demonstrando capacidade na relação de organização em relação dos argumentos, fatos e opiniões para defender o seu ponto de vista. Eita, que morrição, viu? É, vamos lá. Passa o nosso... Brasil, conhecimentos básicos da língua portuguesa e a cidade digital. Quais são os limites? Atualmente nós somos mais de 126 milhões de brasileiros de usuários da internet, representado cerca de 68,8% 69,8% da população com mais de 10 anos, com 10 ou mais. Ao ao redor do mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas usam a rede mundial, sendo 2,9 bilhões delas que fazem isso pelo smartphone. Nesse cenário, apesar de ser privacidade digital, é quase o uma vez que nas redes a informação está registrada para sempre e deixamos os rastros que podem ser descobertos a qualquer momento. Ainda assim, mesmo diante dessa tamanha exposição, as a decisão que podia ser feita era importante, inclusive para trazer na clareza e a consciência para o usuário. Vale lembrar que, por exemplo, que não são apenas as redes sociais que expõem as pessoas, infelizmente. Basta ter um endereço de e-mail para ser rastreado por diferentes empresas e provedores. A questão central não se resume somente à política de privacidade em plataformas X ou Y mas sim de modo como cada sociedade vem é, palativa, palativamente palatinamente paulatinamente estruturando a sua política de proteção de dados. A segurança da informação já se transformou em uma área de estratégia para qualquer outro tipo de empresa, independentemente da demanda de armazenamento de dados do cliente. As organizações têm um impresso... É, de dados institucionais é, que precisam ser salvaguardas. Estamos diante de uma realidade configurada na coleta da informação da internet, não, não para que esses caminhos sem se volta. Ai meu Deus, estamos diante da, de uma realidade que se configurada a coleta das informações da internet, não para e se esse for o caminho sem volta e esse é um caminho sem volta Agora a questão para nós clientes, estamos prontos e dispostos a definir os limites da privacidade digital? O interesse maior é nosso. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser o conteúdo é realmente do usuário. Se consideramos a atmosfera das redes sociais, como possivelmente não. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam das maioria das redes sociais que prevê a partir do momento em que um conteúdo é postado, ele se faz parte da rede e não é mais de usuário. Assim é a importância da conscientização. É preciso tanto os clientes como a empresa que busquem a informação do conteúdo técnico sobre o tema. As organizações cabe o desafio a orientar aos seus clientes, já que na maioria das vezes elas não sabem quais são os limites da privacidade digital. Vivemos em uma época em que todo mundo pode falar... É, permanentemente o que quer. Nesse contexto, a informação deixou a ser algo confiável e cabe, e cabe cada um de nós aprender a ler isso e proteger. Precisamos de consciência, senso crítico, responsabilidade e cuidado para levar a internet a outro nível. É um fato que ela não é segura. A questão então, como usá la de maneira mais inteligente para fortalecer a privacidade digital. Essa é a causa comum a todos os usuários de internet. O argumento que justifica a tese pensar em privacidade digital é quase utópico. Parece em questão central que não se resume somente à política de privacidade da plataforma X ou Y. A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para qual tipo de empresa. A partir do momento em que um conteúdo é postado, ela se faz parte da, da rede, e não mais do usuário. É preciso tanto os clientes como a empresa busquem mais informações do conteúdo técnico sobre o tema. Precisamos de consciência, senso crítico, responsabilidade e cuidado para levar a internet a outro nível. É, o argumento justifica que pensar a proposta digitar é quase o top. A questão central ser somente não. A segurança já se transforma em zero de estratégia a partir do momento em que o poder é postado e não mais seus usuários. Sim, sim. O argumento justifica. Hum, interessante. Sim. Depois de questionar o, se o conteúdo do circula nas redes sociais. É realmente do proprietário do usuário. O texto desenvolve a ideia que a maior parte dos usuários do mundo acessa internet por meio de smartphone. A segurança da informação já se tornou uma área estratégica para as empresas. As empresas e em provedores conseguem rastrear os usuários por meio de endereços de e-mail. As organizações devem conscientizar os, os clientes em relação aos limites da privacidade digital. As pesquisas deixam os um rastros na internet que podem ser descobertos em qualquer momento. Depois de questionar o, se o conteúdo circula nas redes sociais é realmente da propriedade do usuário, o texto desenvolve a ideia que a maior parte dos usuários do mundo acessa a internet por nós não. A segurança da informação já se tornou uma área não. As empresas e conseguem rastrear não. As organizações devem conscientizar os clientes da relação dos limites da Vamos ver se foi isso mesmo. C3. O texto que a palavra destaca expressa a opinião do autor. é Atualmente somos mais de 126 milhões de Infelizmente, basta ter endereço para se achar. No modo da sociedade paulatinamente estruturada, independentemente, destaca. Permanentemente. É a época em que todo mundo pode falar permanentemente. vou botar ela. né? O saco na é... Quatro. Quatro. No trecho, as organizações cabem desafio a orientar os seus clientes, já que na maioria das vezes eles estão e não sabem os códigos da privacidade digital. As organizações cabem o desafio de orientar os seus clientes, já que a maioria das vezes eles não sabem quais são os limites. Quase uma idade. Bota é. E vamos lá. Barulga, Britishian. Ah, não gente tem que gravar aqui um... Se fosse um livro em inglês C. Acertei é, é, hey. é, de certo errado aí, errei, melhor, estou melhor.